Convido para fazer uso da palavra o deputado Carlos Jardim. Obrigado, senhor presidente. Bom, recentemente nós vimos a soltura do deputado Daniel Silveira, a revogação de sua prisão. Uma prisão que todos sabem que é uma prisão inconstitucional, uma prisão ilegal, arbitrária. Um deputado que gozava das suas prerrogativas parlamentares do artigo 53 da Constituição Imunidade Material e o parágrafo 2 do mesmo artigo que trata da imunidade formal e essa revogação não foi com base na revogação da Lei de Segurança Nacional. Tanto que Alexandre de Moraes impôs algumas medidas cautelares para substituir a prisão. Ele impôs que ele deveria ficar sem internet, sem contato com alguns dos investigados... E agora, depois do deputado Daniel Silveira dar uma entrevista, Alexandre de Moraes impõe nova medida cautelar que ele não pode dar entrevistas. Ou seja, mais do que nunca, o deputado Daniel Silveira é um representante do povo sem voz. Nem nos períodos mais sombrios da nossa história nós vivemos um período como esse. Na verdade, esse é o período mais sombrio de nossa história. Agora, eu que gostaria que vocês lembrassem qual foi o motivo da prisão do Daniel Silveira. Daniel Silveira foi preso por exercer sua opinião, contudo, alegou-se que ele estaria buscando cometer ilícitos, buscando questões que não estariam respaldadas na nossa Constituição. Alegou-se que ele defenderia o AI-5, a ditadura militar, intervenção militar, embora não tenha defendido, embora só tenha falado a respeito disso, mas foi essa a alegação, que ele estivesse defendendo questões inconstitucionais. E veja bem, o que aconteceu ontem, o ministro Dias Toffoli, que todos sabem do seu retrospecto do PT, ele durante uma palestra disse que o Brasil, ele tem um poder moderador, que vivemos um modelo, um sistema semipresidencialista, e que ele vive sob uma moderação do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Dias Toffoli, ele está violando a nossa Constituição. Atacando a nossa Constituição, pois nosso modelo, nosso sistema ele é presidencialista E dizendo que aqueles que não tiveram um voto sequer Estariam fazendo a moderação daqueles que tiveram votos Ou seja, o Parlamento e o Executivo, que são os representantes do povo De acordo com a Constituição, são moderados por aqueles que não tiveram nenhum voto sequer E todos se calam diante disso a imprensa se cala diante disso, a Câmara se cala diante disso, de um ataque frontal à nossa Constituição. Eles não são um poder moderador e todos ficam quietos diante de tudo isso que está acontecendo. Ima Imagina se fosse o presidente Bolsonaro falando algo semelhante a isso. Seria um, um verdadeiro, um verdadeiro carcel por parte da oposição e da velha imprensa contra ele. E aí, um ataque contra esse fica por isso mesmo. E aí, eu, eu lembro, os inquéritos que nós estamos vendo sendo instaurados pelo STF, inquéritos anti, contra, contra atos antidemocráticos, os atos em que pessoas vão às ruas para defender um governo e ter críticas ao STF. Antidemocrático, o ato antidemocrático é querer violar a nossa Constituição e querer impor um outro sistema democrático. Que não seja o sistema presidencialista e se colocar como um poder moderador que não é. Obrigado.